Estou descendo aqui do alto, aonde eu filmei aqui, a, a inauguração de longe, conversando com pessoas queridas que têm história, a cidade de Cássia, a, a cidade que cresce e cresce mesmo, a graça de Deus. Oh. Ah, é. Eu vou ficar hoje o dia aqui para fazer mais registros. Ali tem as casonas grandes No cerco ah, é. Cássia a gente precisa De andar bem devagarinho para ir catando ah, Lá é o templo e agora vai ser. É pequeno, mas vai ser usado constantemente e é histórico. Mas aqui o mosteiro vai. O... Esse templo novo vai sempre tirar a visão. Hum. Esse aqui eu acho que é da prefeitura. Ah, Antônio da Silva. Esse é parte municipal. prefeitura. Eles estavam esperando o governador, o presidente. Mas se o presidente vier assim ia ser um tumulto um, muito, muito grande. E agora na época da campanha ele vai aparecer aqui, se Deus quiser. Viu Bolsonaro, nosso presidente. E aqui você tem. ó vou sair devagar aqui, prefeitura ali. Aqui é o casarão grande da história. O hospital ali em cima. Certo? Hum. Aí, ó. Descendo aqui. Ah, mas vai ser muito... Movimento muito grande aqui. Mecânica, vamos ver o que é. Que, que eu vou deixar o meu carregador aqui? Já que tem uma, uma padaria. Que vai ficar aberto até mais tarde. Vamos ver. eu tenho já a história dele há muito tempo, já tirada. Hoje eu tirei outras histórias, bonitas. E eu tô aqui... é? Pastor Ronaldo, eu faço umas histórias aí. Eu fui pastor aqui, ah, aqui é. da dona Violante. Ah, tá. Da, da dona Violante. Ah, tá. da aqui, aqui é de confiança Não, não também, tem tá. problema não. Obrigado, Guerra. Okay? Valeu. Vamos ver se eu acho um lugar que carregar a bateria. Olha, a cidade de Cássia tá ganhando uma dimensão muito grande, deixa eu ver se chegando aqui eu quero deixar num lugar deixar a carreira da bateria Eu vou descer aqui, porque eu quero chegar naquela praça. É uma praça muito bonita, eu vou dar uma volta, ver se o Paulo está lá se estiver. Vou fazer uma editura aí. Aproveitando e gravando o máximo, né? porque é um dia muito especial. Vou colocar aqui. Vou subir aqui. Ver se eu vejo algum amigo aqui que eu não. Vamos subindo aqui. As ruas antigas eram estreitas. E passava só carroça, né? É Ali é contramão, a gente vai subindo, enfim, Aí já um bar aqui, talvez ali com o filho do senhor José Borges, pastelaria dele, um jeito de colocar para carregar a bateria, Aí é uma maneira da gente também fazer amizade, né? Vou achar um amigo aqui eu tá deixo carregando Alba oba aqui eu não acho não vou nem tentar ir lá porque eu não vou conseguir vou voltar porque Aqui, a casa do doutor Mauro. Vamos As casas antigas de frango de caça. Companheiro, vem Você é do movimento ali? Oi. Você é do comércio ali? Você é do comércio? Sim, sim. Eu sou o pastor. Estou fazendo amizade aí com o pessoal. Deixei para carregar. Vai Ai, vamos levar. Ô, rapaz, até que eu tô precisando, mas eu, eu tô com pouco tempo agora. Já né? eu aqui que eu... Aqui que eu... Não, não é a Praça da Liberdade. Eu tenho que voltar aqui, viu? Ah. Eu tenho que descer aqui. Eu tô na rodoviária. Tô bem perdido aqui, Vendo aqui na rodoviária. Ah, é companheiro! Pau? Opa! Pau! Estão jogando aqui. Esse aqui é rodoviário. voltar aqui ver se eu acho alguém eu quero ir lá no Paulo não, aquilo ali eu já filmei, eu vou pegar agora movimento aqui da da inauguração do templo pessoas que estão passando por aqui nossa caramba A bateria durou muito isso é caça É? Eles estão fazendo o um trabalho, Este um movimento grande Porque hoje é o dia da inauguração O templo, eu vou ver se eu vou dar passo lá ainda. Vai ser difícil Porque eu já tirei aqui, mas eu hoje eu já posso ir embora feliz da vida. Vê se eu subo aqui, né? Cadê hum. ver se eu subo. Eu posso subir aqui? Pode. Eu, eu saio lá no, no santuário? Não. Não, você tem que subir, e vai virar a esquerda, depois ele de novo. Certo. Aqui é do hospital. Vamos ver isso aqui. Vou, vou virar aqui. Vou lá na colina. Colina. Bom, depois eu passo aí, viu? Aí, ó. Falsados de franca. Vou ficar aqui um dia. Esse é um bairro novo, surgindo com força. Hum. Aqui eu saio do santuário ou não? Não, não, o senhor vai ter que dar a volta. Lá pelo hospital, subia no final da rua. Aqui eu tenho que voltar. É isso aí. Essa rua que o senhor virou a direita, subindo você tinha que terminar na próxima. Você tá chique nessa cadeira, mas a minha cadeira é mais bonita do que a sua? Opa, mas o importante é nós chegarmos, Eu precisa. Eu, eu tô aqui com, com a Tuxo. Tem jeito de você tirar esse negócio pra eu estacionar ó, aqui? Eu sou cadeirante. Eu vou tirar uma história sua. Posso? Depende, pra tá aqui. Ah, é pra colocar no YouTube o dia da. Hein? Ah, então tá. Eu, eu sou cadeirante. Eu tô tirando as histórias aqui da Santa Rita aí, da... né? É, pra, é só pra de família ser, ser com a ciência Ele é com a ciência Ó, ah, então tem que tirar a história dele Deixa eu virar lá Aí, ó, eu tô virando aqui Aí, ó É um, um amigo Aí, ó eu vou comer pastel. Não posso comer pastel, mas eu vou comer pastel. Ó, eu, oh, eu acho certo.